Uma pequena correção. Bom dia a todos e primeira pequena correção que eu depois de estar no FRJ um tempo eu voltei para a Puc, que era mais perto da minha casa e usando para economizar energia. É, então, mas tudo bem. As duas, ambas as instituições são de, de grande valor. É, obrigado pelo convite de estar aqui, é uma honra né, de estar aqui nessa reunião magna. Eu, como diz o Luiz, o Luiz me convidou. Na verdade a gente bateu um papo um dia sobre a importância de tentar mensurar o retorno do investimento em ciência e tecnologia no Brasil. É, depois de começar a fazer isso, eu montei um pequeno grupo, que tem o Brito Cruz, o Hélio Gracioso, que foi do CPQD, o Edmundo, da academia. É, vi que a, a, a tarefa é bem mais difícil do que parece, até porque as empresas não, todas não contabilizam é, esse, esse resultado financeiro de uma forma é, homogênea, algumas, e muitas escondem ele também. Mas vou falar aqui, de, então, o meu negócio aqui, Voltando à época do Jô Soares, de fazer brincadeira com o e de Delfineto, meu negócio é números, meu negócio é números. Então, é, deixa eu ver se isso aqui hoje está funcionando. Não está? Onde está? É tem algum outro lugar que eu aperto aqui? Só falar próximo? Próximo? Não, não, tem que estar lá. Não, tá bom aí, pode aí. Então, isso aí eu achei uma citação interessante, que não é ninguém da academia, não é, não de governo, e eu vou ler aqui, que, The pursuit of fundamental scientific research is key to building and maintaining economic prosperity, global competitiveness and national security. It's equally important to build a talented workforce. After all, it's people who generate ideas that then lead to technology innovation. Investing in faculty and students means ensuring a robust talent pipeline for the future. Isso foi escrito pela vice-presidente corporativa da Microsoft ou seja, a empresa valorizando e estimulando, porque ela precisa desse talento para continuar sendo uma das líderes, é, o que já mostra, de alguma forma, que existe um valor importante em ciência e tecnologia quando uma empresa, aquele negócio que o americano faz, quando você vota com o seu dinheiro, bom, aí o negócio começa a ficar importante. É, próxima. E a prova, mas só que tem um problema com essa citação agora do presidente Clinton, pelo menos ele é preocupado com isso, é, nem sempre outros presidentes são, é, acho que a gente tem que explicar melhor sempre é, o fato de usar recursos públicos e explicar o, o, o benefício que a ciência e tecnologia traz e quanto deve ser investido e como é que a sociedade vai se beneficiar e quando. Isso é uma, uma preocupação na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários locais. É, próxima. Então, isso aí eu botei, mas eu ia tirar. Obviamente, tem inúmeros... O presidente Davidovich, ontem, citou vários benefícios da, é, que a gente consegue mensurar, não mensurar, mas sentir, internet, todo mundo usa, comunicações óticas, todo mundo usa porque a internet passa por elas, hoje em dia, GPS, todo mundo usa, e tudo isso vem de pesquisa básica, sem contar a parte toda de saúde, que é muito importante também, muitos vieram da parte de física, da biologia, e aqui no Brasil deu exemplo, por exemplo, aí de recente combate à Zika, é, que conseguiu controlar bem à frente. Mas então, isso é só um, um exemplo de agora tem a parte de robôs e drones, que estão, ontem mesmo eu vi o presidente Embrava falando da importância dos drones, isso veio de pessoal que trabalha em controles, que é uma teoria bastante matemática, e conseguiu é, resolver produtos agora que são muito importantes, até na área de defesa também. Próximo. É, mas, quer dizer, outro próximo que mostra que é importante é que você não vê, o Brasil não está ali de propósito, você não vê linha descendo ali de investimento, você vê todos os países e regiões, podem estar crescendo muito rápido, mas estão sempre com derivada positiva, então, isso quer dizer, na minha opinião, que isso tem um valor, esse, o mundo inteiro tem, sente um valor. É, tem excessores na América do Sul, que, que de vez em quando deixa de cair o lançamento, mas, é, o Brasil, por exemplo, mas é, é uma regra geral, é, que você está cada vez investindo mais, cada vez mais importante investir em ciência e tecnologia. O próximo dá uma ideia de números melhor. Isso aí é de 2014, acho que a é maneira, eram as dez empresas que mais investem em ciência e tecnologia no mundo chamar a atenção para os dois números. O número da esquerda em cada um é em bilhões de dólares. Então, por exemplo, a Volkswagen investe 15 vezes mais que o MCT, você lembra do MCT esse ano, por ano. É, e a percentual da renda líquida dela, você vê que na, na área de saúde, que está aqui, Roche, uh, Novartis, Johnson Johnson, os percentuais da receita líquida são muito altos. É, a Intel também 20%. Microsoft Google na ordem de 13%, e esse valor continua. Quando eu comecei com a pessoa da Microsoft, hoje o que eles investem é mais de 10, e é agora 12 bilhões, porque os 13% mantiveram constante e o faturamento aumentou. Então é, um, é uma quantidade de recursos fenomenal que é investida em pesquisa e desenvolvimento pelas empresas, pelo mundo afora, inclusive a Samsung, que se tornou líder da área de monitores e comunicações de terminais móveis, ela Nokia antigamente e tal, e a Samsung passou à frente. Vamos falar da Coreia depois um pouco mais. Próximo. É, bom, esse é o interessante, porque eu sou muito, eu, sou, eu me tornei, presidente do 2003, eu viajei muito, visitei muitos locais, eu me tornei fã desses parques tecnológicos, que na Ásia tem muitos. Esse, para mim, é um dos melhores de Taiwan, em Xinshu. É, hoje eles, têm, eles começaram, vou até usar a tecnologia de shopping center, tem duas universidades âncora, que era onde eles queriam, onde tem o talento, para formar talento. E tem duas empresas muito poderosas que estão no final: a TSMC e United Microelectronics, na área de semicondutores. A TSMC, se não me engano, ela tinha, até uns certos anos atrás, 50% do mercado mundial de produção de semicondutores. Então ela foi criada por um caso chamado Morris Chang, que voltou dos Estados Unidos, e, e aí cresceu uma outra, toda uma indústria em volta. E aí, aquelas nomes que vocês conhecem, Acer, Logitech, Link, Realtek. A MediaTek é outra empresa impressionante. Você não conhece ela muito, mas ela tem, acho que é a terceira ou a segunda produtora, o maior produtora de chip para celular. Ela tem uns 8.800 funcionários, 5.000 têm mestrado e doutorado. E a gente tem uma renda, uma relação, a fatura, relação faturamento empregada é espetacular. O fato é que hoje tem 150 mil pessoas trabalhando em P&D nesse parque. É, pode pegar o Rio de Janeiro, duvido que tenha algo talvez mais que 10 mil. Rio é próximo, uma das capitais do Brasil em termos de pesquisa e desenvolvimento. Está então, lá, 4 mil doutores, 45 mil. Então, 50 mil pessoas ali têm mestrado e doutorado. E geram 35 bilhões de dólares por ano. É um dinheiro razoável. Na verdade, lá de Singapura é algo como 8% do PIB por aí. É gerado por esse parque científico. Eles têm mais alguns, tem um no centro da região, do país, centro. E um, ao sul. A central tem em torno de 30 mil pessoas trabalhando em P&D, ou seja, é um número, o número de pessoas em Taiwan trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, eu vi o um número 245 mil hoje, por os números do Jorge dando ano retrasado, a população 23 milhões, está mais de 10 mil. Por, eu acho que tem staff, tem uns 13 mil que são staff para esse pessoal, mas o resto e um número grande de técnicos também. Próximo. Bom, então, aqui, retorno de investimento é algo que eu falei, é complicado de medir. Tem uma parte que é, que é mensurável, é difícil, é meio intangível, como falo, é, é, por exemplo, é a educação. Você sabe que é muito importante formar cidadãos mais capacitados para a sociedade, para o país, para, para alimentar as empresas, para, então, é fundamental. É, tem a parte social, evitar doentes, melhorar a qualidade de vida. É, evitar doenças doença é uma coisa exemplo, que é difícil de mas tem impacto, por exemplo, suponha que metade da população do Brasil tivesse zika. Pô. Todo mundo prova de trabalhar há duas semanas. Um impacto financeiro gigantesco. É, e a autonomia do país, mas eu vou, eu vou focar, vou dar alguns exemplos naqueles dois de cima, a parte financeira e a parte de criação de postos de trabalho. A gente ouviu na palestra de abertura aqui desse evento que postos de trabalho é um dos problemas mais importantes do mundo para o futuro, quer dizer, cada vez mais difícil, e, quer dizer, vão ter menos pós-trabalho e cada vez mais especializados, cada vez querem mais formação especializada. Então, o próximo. Então, eu comecei com a, a Padtec, que é uma empresa de comunicações ópticas na minha área. Então, para dar alguns exemplos aqui, tem outros mais. Então, essa empresa foi criada dentro do CPQD, um spin-off, e hoje e produz fibras ópticas. É, aí, o que eles gastaram o que eles estão faturando por ano. Ou seja, ganharam 15,5 vezes o que foi investido. Eu, eu desafio vocês a pegar investimento com CDI, LCA, lá o que seja, e vamos, quanto tempo vocês vão demorar para multiplicar por 15 o capital de vocês. Algo de 25 anos para cima. Então, realmente, é um bom investimento. Se pegar nos números, é um bom investimento. Próximo. É, a empresa não, captava, não, não tem os dados da maneira que eles gostaria, mas é obviamente uma outra empresa que depende de tecnologia fortemente. Eles investem, investem 4,5% 4 do faturamento em P&D, é, mas aqui o é que é importante. Quanto dos movimentos tecnológicos que eles fizeram, tem impacto na receita líquida deles. Era 21%, 34%, chegou agora a 52%. Ah, a 60 de 6 mil bilhões de dólares. Então, você está falando, em 2016, em 3 bilhões de dólares gerados pela atividade de desenvolvimento tecnológica que eles têm. Então, a gente está falando aqui só em bilhão de dólares. A gente fugiu daquela hora de milhão, que é mais, da, hoje em dia, da, é da propina e tal. Hoje em dia, tem eu, eu acho que o Estado vai, vai processar a gente, porque a gente foi, desvalorizou milhão de dólares. Hoje virou uma moeda corrente aqui no Brasil, milhão de dólares é bicharia. Porque é, a gente está falando em bilhão agora, já é uma coisa melhor. Próxima. Aí a Jair da coroa, a Orimbrapa, é, ontem eu ouvi o presidente dela falando aqui, que ele tudo se derivado, uma atividade de pesquisa, desenvolver uma agricultura para a região tropical. Então eu peguei todos os relatórios deles, de um relatório social, e calculando tudo, acabetendo em dólar de ano e tal. 92 bilhões de dólares de resultado financeiro ao longo de 10 anos. É, isso é dinheiro, está começando a ficar bom. É, o retorno deles, anual, variou entre 7,812 e 13,70, ou é sempre perto de 10% todo ano. Eu perguntei ao Maurício ontem como é que eles calculavam isso, ele disse, não, a gente, calcula, a gente acompanha, a gente escolhe lá 200 desenvolvimentos que nós fizemos, nós, e nós entregamos para fornecedores e tal, e a gente, vai, a gente controla quanto eles ganharam dinheiro e tal, e põe isso no relatório. Então, é, é dinheiro. É, criaram 84 mil pós de trabalho por ano pô. e quer dizer que também de novo é um, um trabalho quase constante então ele, isso aí é o custo de ganhar um posto de trabalho 12 mil, 12 mil dólares cada um nada pô. então quer é um, dizer é um investimento excepcional pô. É, e isso numa área que é difícil porque hoje em dia é, posto de trabalho de agricultura com a mecanização é mais, muito mais difícil. Hoje em dia, se você pegar para algumas indústrias de agricultura, você vai que que constante. Aumentou a produtividade, então, mas ainda assim eles conseguiram. Qual é o segredo? Financiamento constante. Eles não, eles não sofreram muito de financiamento. Ao longo de seis, sete anos, eles têm tido um, milhão, um bilhão de dólares de orçamento. E o governo, tá bom, caiu um pouquinho 50 mil milhões aqui e tal, mas eles dobraram no início e daí para frente eles tem conseguido manter o orçamento deles é, constante. Então isso é importantíssimo para a ciência e tecnologia, que não dá para ficar aumentando, diminuindo. Para as próprias indústrias é muito ruim, incerteza. Próximo. É, a agência da Unicamp, um pouco na ideia daquele parque tecnológico, etc. As, as empresas não ficam na campinas necessariamente. Eles criaram aí ao longo dos anos 450, 80, é por aí, 450 novas empresas, é, criaram 22 mil postos de trabalho e têm conseguido um faturamento dessa empresa, que é uma empresa filha da Unicamp, é, da ordem de 3 bilhões de reais anualmente. Então, qualquer maneira que você olhe, tem um rendimento muito bom. É lógico que tem empresas que vão falir, vão quebrar, aquelas vão falar que não tem visão, mas se vocês investir sério, e consistentemente. E, e avaliar, vai ser bom. Próximo. Isso aqui é, é, isso é interessante, é, é, é difícil ler. É a melhoria, no fundo, da qualidade da pesquisa brasileira. As eu falei de, de, agora de negócios. Isso aqui é, é Papers. Isso foi tudo um estudo feito pela Comunidade Europeia. E aí são áreas prioritárias do FP7. Eles têm áreas prioritárias, pessoal. Guarda isso, hein? Que no Brasil isso é um problema. É, e aí, esse número mais aí, tudo, é quanto o Brasil tá cresceu, é, quer dizer, vamos ver que a, todo mundo cresceu 1%, 1 de, em produção. O Brasil tá, cresceu 1,22. Ou seja, a gente cresceu 20% acima da média mundial. Em todas essas áreas que tem mais aí, a gente cresceu acima da média mundial. É, isso, para mim, reflete, em, em parte, pelo menos, grande, o crescimento nós tivemos, isso aí para de 2000 a 2011 o tempo. É o crescimento que nós tivemos, na época que o Sérgio Rezende é ministro e o Jorge André Capes, o financiamento cresceu muito, a FDNCT cresceu, a FDNCT cresceu muito, e isso refletiu no crescimento nosso de publicações, é, inclusive em áreas complicadas, como segurança, crescimento enorme, área socioeconômica, ou seja, só, só tem uma área que a gente não cresceu, que cresceu, foi espaço de aeronáutica, a gente tem a produção baixíssima em automóveis, espero que isso cresça por causa dos, dos autos os carros é autocontroláveis, auto e, na nociência, na é uma área nova que acho que a gente não tem ainda não tinha ainda produção significativa. Não foi que a gente tivesse muito pior que os outros, simplesmente a produção é baixa. Próximo. Digo de nota nisso aí, o primeiro é aquilo lá. Na área de segurança, 20% dos artigos dos, dos brasileiros estão entre os 10 mais citados do mundo. Pô. Quer dizer, é uma área que a gente está, talvez para o trabalho do VG e outros, a gente está na liderança, pô. Segurança da internet, ou seja, a área nova, que a gente pegou o barco na hora certa. Quer dizer, Carpe e Conseguimos entrar na hora certa. Outra área interessante, mas é derivada do trabalho da Embrapa, é que na agricultura nós somos o terceiro do mundo, quase igual à China, em número de papers. Os Estados Unidos é mais, o resto, então a gente está ali, não só do dinheiro, 90 bilhões de dólares, que a gente está produzindo bastante ciência. E então, acho que uma é consequência da outra. estão indo muito bem. É... E a gente cresceu mais, que a gente foi segundo o segundo país maior crescimento de produção nessas áreas, nesse período, a gente só perde a China. Então, em termos de taxa de crescimento, não em número de artigos, taxa de crescimento. E foi bastante bom, né? Próximo. Essa figura que o Jorge mostrou, na época que eu olhei para o ministro Pancera, é, é um pouco parecido com a dele, aqui tinha é, percentual de, pessoa em pesquisa, em relação a milhão de habitantes. Aqui tem como percentual do número de pessoas que estão empregadas. De que maneira é o seguinte, eixo horizontal, cresce, é o PIB. É o PIB. Eixo vertical, número de pessoas trabalhando na, na, em pesquisa e desenvolvimento no país, como fração é, da força de trabalho de tempo integral do país. O Brasil não está aí, mas ele estaria pertinho ali da Turquia, entre a Turquia e a Itália, mas naquele nível ali da Turquia, um pouquinho para a direita. Você vê lá na frente Israel, Lá em cima, a Coreia, investindo 4,3% do PIB por cento, Japão 3,7%, por aí vai. Os Estados Unidos é o grandão ali no meio, no tamanho da bola tem a ver com o valor real em, em, em dólares que é investido. Ou seja, o que a gente quer fazer no Brasil é sair daqui perto da Turquia e ficar perto da Alemanha. Esse é o nosso plano. A gente tem que aumentar o investimento percentual do PIB e crescer o de pessoas, e é um pouco consequência também do investimento, crescer o número de pessoas que tão, trabalham em P&D. Tem que crescer os dois. Eu até acho que o segundo é mais difícil, porque, por exemplo, se a gente quiser, daqui a cinco anos, ter o um percentual do PIB maior, para dois, por exemplo, é, a gente já está atrasado para formar mais gente. Em 2017, o pessoal que você vai formar para trabalhar lá, vai, dizer, em 2022, a gente já está se formando naquele momento. Então, a gente não tem muito tempo de ação no momento. Então, vai, esse, esse é outro objetivo de crescer na vertical, talvez tenha um retardo maior espero eu, eu, eu crescendo o do PIB a gente consiga no percentual do PIB é, a gente então vai ter que caminhar nesse e a gente tem que fazer alguns ajustes para é que a gente funciona também por exemplo como o presidente David Dotti falou ontem ele gosta de ter um plano do Brasil um plano nacional um projeto para o país próxima é, eu vou bom isso é muito rápido se você pegar aqueles países que estão lado direito é, 2,5% ou mais de investimento do PIB o número de citações por artigo no, que, eu, que eu vi lá no, é entre 18 e 20. Se pegar no lado esquerdo, perto do Brasil, é 10. Ou seja, dinheiro resulta em qualidade. Pô. E aí, se você aceitar que número de citações tem, tem uma correlação com a qualidade do artigo. É, e aqui mostra que o Brasil, na verdade, está melhor que os outros BRICS ali, em termos de citação, é, então, quer dizer, entre Rússia, Índia, China. Mas, o fato, é só para mostrar que qualidade custa também. Próxima. É, então, o primeiro problema aí que eu vou ressaltar, eu sei que estou passando o tempo um pouquinho, mas é o Brasil é a nona economia do mundo, já foi sétima, e é o vigésimo º o 24º, eu peguei uma sexta de países relevantes, 31 países, 30 países, e o Brasil está em número 23. Não é bom, temos que melhorar isso aí. É, próxima. Aí está o um exemplo que eu calculei de número de. É, quanto se investe. Se eu se investisse, quando eu investo um dólar em PD para cada habitante do Brasil, quanto outros países investem? É, os Estados Unidos, sete vezes mais, Coreia, cinco, Japão, três, França, cinco, Reino Unido, quatro, e por aí vai, a gente tem os três ali que investem um pouco menos. A coisa fica pior um pouquinho. Próximo, por favor. Isso aí não está tão ruim. Agora isso aí está ruim. Quando eu pego o investimento total, é, incluindo o setor privado, aí a gente cai muito atrás. Então, aqui está de 7% para 15% nos Estados Unidos, Coreia 10%, Japão 11%, e por aí vai. Então, aí que está o cerne da questão, eu acho que o Prata e o Jorge têm que resolver isso aí. Como é que a gente aumenta o que é investido em ciência e tecnologia no Brasil, no setor privado? É o um grande, para mim, o um grande problema. Eu, eu, eu sei que ele quer que eu saia daqui a pouco, mas vou lá. Vamos mais. Próxima. Esse é o exemplo de quanto cada país investe do setor privado, percentual do investimento P&D que vem do setor privado. No Japão, 85%. É, nos Estados Unidos, Coreia, toda, toda a Ásia, mais nos Estados Unidos, entre 75%, 80%. É, Reino Unido e vários outros países, 70, 75. Por aí vai. O Brasil tem tá em 50. Aí está o grande gap do Brasil em termos de conseguir. E você vê que acabar rápido, levando mais uma aqui. Rapidinho, vamos lá. Próxima. Então, isso aí é uma ação que eu acho que tem que ser feita para poder aumentar isso aí. Eu, para mim, acho que tem que ter é, os, os parques tecnológicos, um programa bastante sofisticado de parques tecnológicos ancorados em universidades em vários pontos do Brasil. E a melhor maneira de fazer a tecnologia é quando você tem a universidade do lado é, das empresas. A melhor maneira de fazer a tecnologia é através das pessoas, elas levarem da universidade para a empresa. A segunda é que tem, que tem que atrair empresas estrangeiras laboratórios para trabalhar no Brasil. Eu estava vendo, no Reino Unido, é, metade do que é investido em P&D por setor privado vende empresas foram para lá, estrangeiras foram para lá e tem laboratórios próximos às grandes universidades. Então, é algo que a gente não pode ter medo, não. Aliás, eu acho que é uma demonstração é, da qualidade da nossa pesquisa, conseguir atrair um laboratório de ponta para cá. A gente tem feito isso aos poucos, acho que tem que fazer mais. Eu vi que ele está em pela que ele tá me botava fora. Deixa eu ver o que vai vir mais aí. É, próxima. Próxima? Então eu vou. Então eu vou, vou encerrar, eu queria chamar a atenção do seguinte. É, a gente, eu também, a gente vive falando que quer 2% do PIB no entender O que eu queria alertar, e a gente vai ter que trabalhar junto com o Ministério, é que não tem nenhum país que investe mais de 1% de governo. O resto vem das empresas. Então, a gente tem que primeiro trabalhar em duas frentes. Eu diria que para chegar aos 2%, a gente tem que estar meio ambiental que do governo até 0,8%, 0,95%, 90%, todo ano põe mais de 500 milhões de dólares no lançamento do Ministério, todo ano, a partir de 2014, não com os números de hoje. Pega os mês de 2014 e põe 500 milhões de dólares a mais todo ano. Em poucos anos, esse ponto vai estar em 0,80% e pouco, por aí. E... Tem que conseguir mudar a cultura do empresariado, trazer a tra gente para cá, para fazer dobrar o que vem da indústria. Aí está 2%. E aí continua, Para mim tem que ser biometria de por aí. Mas eu acho que não vai ser possível, pelo menos com a experiência de outros países, crescer tudo vindo do governo. Vai ter que ter um componente forte de indústria. E aí para isso a gente tem que se organizar melhor para conseguir isso aí, é, fazer uma avaliação boa dos do nossos programas. Talvez encerrar algumas, que a nós ter prioridade, alinhar um programa de país com os programas de, de, de ciência e tecnologia, de indústria, tudo isso tem que estar aceitada Obrigado, é só isso. Desculpa a demora. É muito...